Olá, amigos. Estou aqui no Sousa Lima, com esse grande batera aqui, ó, Fernando Bágio. E aí, rapaziada, beleza? É, a gente está trazendo aqui os pratos L80, né? É um prato para estudo, para batera. E o Fernando é um dos professores aqui do, do Sousa Lima. E ele ia falar um pouco o que ele achou dos pratos, como que ele vai usar isso aí para os alunos e tudo mais. Aí. Bom, é, eu não conheci os pratos, eu, eu conhecia a versão eletrônica, né, que o Juninho tava me explicando que acabou vindo daí, partindo daí, a, a... Gen 16, né? Gen 16, é isso aí. Que eu conheci, inclusive, com o Juninho numa Expo Music, achei um prato bem interessante, a tocabilidade dele era muito legal, e aí o Juninho veio trazendo essa novidade aqui pra gente, que vai auxiliar bastante é, em aula, em estudos, é, e não só isso, mas acho que vai contribuir muito pro universo baterístico, das pessoas que moram em um apartamento, até assim que ele colocou os pratos a surpresa é, é muito boa porque os pratos funcionam muito bem como prato mas o volume é muito baixo e muito agradável também e aí eu, eu fiz a pergunta pro Juninho eu falei Juninho isso aqui com bateria eletrônica funciona muito bem ele falou é com certeza funciona bem porque ele tem um som bonito um, um som bem agradável que eu tô com um, um, um ride que é uma medida de 18 né Juninho 18 funciona bem como um ride o um crash tem um timbre muito interessante chimbal e isso uh, eu achei muito surpreendente assim o resultado que tem isso aqui com esse volume, você vê eu continuo falando com vocês aqui e o volume está bem abaixo da minha voz, né? mas ao mesmo tempo é um prato real, agradável É um prato que vai ajudar muito aqui, contribuir bastante uh, para as aulas, uh, até porque a gente fica exposto, né, o professor fica exposto uh, a oito, nove né? horas né, de volume alto aqui. Então, uh, a gente consegue aqui uh, trocar os kits, e às vezes quando o cara está com aquele estudo mais repetitivo, uh, a gente sugere, até recomenda para os professores, para cuidar da audição, usar esse tipo de de recurso aqui, porque acaba sendo uma ferramenta muito ah, interessante mesmo. Mas é um prato que mais do que isso, ele vai servir para muitas coisas aqui. O Juninho tava falando sobre é, fazer gigs intimistas em lugares pequenos, que a gente sofre muito com galera. prato. Qualquer o volume prato volume que você é leva, o volume né? do prato Verdade. vem, né? Então é, eu acho que vai contribuir bastante. Eu fiquei surpreso e é um prato muito legal mesmo. Vai ajudar bastante. Obrigado aí, Azildo. Obrigado, galera. Isso aí, galera. galera bacana. Parceria aqui com... Com a Escola Souza Lima, Fernando Grande Batera, isso aí, Fernando, tamo junto, Tamo hein? junto, obrigado. Valeu, filho, valeu, valeu. Tô aqui com o Maurício, a gente tá com a nova parceria aqui com a Escola. Eu queria que o Maurício falasse alguma coisa dessa nova parceria com a Zildia. Ah, legal. Hoje veio me demonstrar aqui os pratos, né? Esses pratos com, com volume reduzido, achei bastante interessante. A gente já tem, na verdade, grande satisfação dos produtos Zildjian que nós temos em todas as nossas unidades. Nunca tivemos problema, muito pelo contrário. É uma marca que acaba atraindo pela qualidade e pela força da marca. E tá me convencendo aqui, esses pratos realmente eles tendem a aumentar muito a qualidade de aula, né? Dentro dos ambientes de aula dos alunos, que é uma queixa que eu mesmo tenho com relação à equipe. De que o cuidado que tem que se ter nos momentos de aprendizado tem que ser é, muito grande, né? O barulho em si, ele não pode ser o maior inimigo do músico. O barulho bem tocado tem que ser o, o companheiro do músico na sua carreira, né? Mas ele acaba se tornando vilão quando a gente não toma cuidados específicos aí, né? E, e é isso, esse prato ele é muito interessante. Aí eu estava conversando com ele aqui, ele estava me mostrando as possibilidades... E já temos esses pratos na unidade de Alphaville e provavelmente agora eu vou ampliar o uso dos pratos aqui para salas de aula dos Jardins e Moema também. Obrigado aí a todos vocês pela, legal, pela legal. oportunidade. É isso aí Maurício, tamo junto, hein? Valeu. É isso aí. Um abraço, até mais. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Giba Favorito, dentro da minha sala aqui, da coordenação, dentro do IPT, Instituto de Percussão e Tecnologia da Escola de Música e Tecnologia. Eu já uso aqui desde 1999, e agora no IPT nós temos uma sala oficial da Zildjian para os alunos praticarem, fazerem seu teste drive, sentirem o instrumento, enfim, é muito bacana. Porque a Zildjian é uma empresa de tradição, como vocês sabem é uma empresa que dura desde 1623, é uma empresa que vai trocando de, de direção pai, filho, avô, é uma coisa muito bacana e isso para quem dá aula,